Olá, tudo bem? Leandro Fonseca aqui, consultor e especialista em marketing digital, graduado em marketing, C.R.A. 001926. Bom, hoje é um vídeo muito especial, não poderia deixar de gravar o vídeo para as mamães empreendedoras, para essas mulheres empreendedoras. Eu tenho convivido é, no nosso negócio, no nosso business, como eu gosto de falar, com muitas mulheres. E tenho aprendido muito com essas mamães, com essas mulheres guerreiras, com essas mulheres empreendedoras que é, desenvolvem esse negócio em tempo parcial e se encaixa é, perfeitamente a essas mulheres, essas grandes grandes mulheres. Porque elas têm os seus afazeres, as, as suas atividades diárias, cuidar da sua família, do, dos seus filhos, é do seu trabalho e desenvolver empreendedorismo em tempo parcial. Não poderia de falar, de deixar de falar o o quanto eu aprendo, o quanto feliz eu estou é, convivendo com esse time maravilhoso de mulheres empreendedoras, mamães fantásticas. Eu tenho visto quanto elas se desdobram e quanto elas é, fazem um montão de coisas, coisas que a gente às vezes não tem a mínima capacidade de fazer ou muito pouca capacidade de fazer. Então eu quero deixar registrado é, o meu carinho, o meu apreço é, por, essa, por essas mulheres, que são mães ou as futuras mamães que estão desenvolvendo esse negócio fantástico nesse time maravilhoso que a gente está formando, que com certeza está é, mudando a história é, de muitas pessoas, de muitas mulheres e homens também. Então, meu deixar aqui o meu abraço fraterno, um beijo no coração de todas as mamães, principalmente as mamães empreendedoras que sabem o quanto é difícil é, organizar o tempo, é, organizar o dia para poder desenvolver negócio, para poder desenvolver atividades geradoras de renda. Um grande abraço no coração de todas as mamães, um grande beijo para todas as mamães, para as futuras mamães, contem comigo sempre, eu vou dar o meu melhor, eu tenho feito o meu melhor, para dar o melhor suporte para vocês, o melhor apoio para vocês, para que o negócio de vocês, para que o business de vocês é, seja um business de muito sucesso, que traga um retorno muito forte, que ajude muitas amigas, muitas pessoas, muitas famílias. É não só desenvolver, é, não só ter sucesso nas coisas tangíveis, no retorno financeiro, mas em coisas é, intangíveis, nas nossas novas amizades, nos novos relacionamentos, no novo conhecimento, desenvolver uma mentalidade de, efetivamente de empreendedores. Se você gostou desse áudio, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, dá uma compartilhada com as mamães e vamos seguir em frente, semana que vem eu vou postar um vídeo com conteúdo, hoje eu só queria deixar registrado esse grande, esse grande momento que a gente vive, né, junto com essas mulheres superpoderosas, essas mães superpoderosas, e as futuras mamães superpoderosas, um grande beijo no coração de vocês, tenham um ótimo domingo com suas famílias, seus filhos e lojas.